É um vestido bem diferente, mas tá usando muito esses, esses modelos de tudo, gente. De camisa estampada, de cor, é, cor lisa, vestido, calça. Tá usando muito metade do pai e metade da mãe, né? Como diz por aí, né? Então, eu vou fazer aí metade do pai e metade da mãe, preto e vermelho. E vou colocar esse aplique que vocês viram. Todos os tecidos que eu estou usando e, obviamente, vocês vão encontrar no site do Saia de Saia. Eu estou usando crepe carolina, tanto no preto como no vermelho. Como vocês podem ver aqui no vermelho, ele era é, um tecido aqui que eu tinha feito um macacão com vocês. Só que eu, tava, eu até usei o um macacão, coloquei ele, só que eu enrosquei a parte de cima dele e rasgou. Então, eu optei, né, como eu não tinha mais tecido vermelho, eu falei, quer saber? Vamos usar aí as pernas da, do macacão para fazer esse projeto, então. Então, o que que eu fiz? Eu, tô, eu vou colocar metade da frente e metade das costas no vermelho e metade da frente e metade das costas no preto. Então, eu já posicionei aqui meu molde e vou cortar. Tem umas partes que são revel, tá? Então, é, aí fica a seu critério na cor que você for cortar ou no tecido que você, se você quiser usar um tecido de forro, também fica a seu critério. Coloquei aqui meu molde e vou cortar...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 Então, agora que a gente já cortou todas as partes, a gente vai começar a montar o nosso vestido. Eu vou montar a parte das costas, que é onde vai o zíper, mas vocês vão repetir o processo na parte da frente. É o mesmo processo. Qual a diferença? Na parte da frente, eu já montei aqui, e eu coloquei, olha, o aplique. Tá vendo como que ficou na frente? Então, eu coloquei, olha, a perninha dele por dentro aqui, tá? Antes de fechar. E depois, eu só passei uma costura aqui nas beiradinhas. Olha, eu fui contornando toda a beiradinha da flor pra ela ficar desta forma. O aplique é opcional aonde você vai colocar ele, tá? Então, tipo, se você quiser colocar ele só de um lado, fica legal também. Ou nas costas, sabe? Pertinho do zíper também fica legal. Então, é opcional. Então, pra montar aqui, eu vou tirar o molde. Ó, vamos começar pela saia. Aqui é onde vai o zíper, tá? Ó, aqui são o meio, ó, tá, deixa eu tirar os alfinetes. Ó. Então, aqui vai ser o meio da minha saia, tá? Que é metade vermelha e metade é, preta, certo? Aqui eu vou colocar, olha, lado direito do tecido com lado direito do tecido. E vou passar uma costura. Vermelho com vermelho e preto com preto. Vai ficar assim, tá vendo? Aqui o preto também, olha. Lado direito do tecido com o lado direito do tecido. E vou passar uma costura aqui, olha, pelo lado que é curvadinho lá. Lado... Aqui é o meio aonde vai aqui, olha, o nosso o zíper, tá? Tá? Então, você vai fechar a saia desta forma. Fechou a saia dessa forma, vai vir aqui com a parte da blusa das costas. Ela também vai ficar aberta no meio, tá? Ó, essa parte reta é a parte onde vai o zíper e vai alfinetar. Ó, ele vai ficar assim, que é a parte que vai aqui em cima e a gente vai unir depois, tá? Ali a parte das costas, a mesma coisa. Da, do lado preto, desculpa. vai vai encaixado aqui assim tá vendo ó e a parte das costas a gente vai colocar o zíper O que eu fiz, olha, eu ia colocar a cava de um jeito, só que ia ficar um pouco complicado pra quem é, é embutir a cava. Ia ficar um pouco complicado pra quem é iniciante. Então, pra ficar mais fácil, você vai deixar as laterais abertas. Tá vendo que eu montei a frente, montei aqui as costas, ó, as costas ficam abertas, porque aqui vai o zíper, tá? Então, eu só uni a frente e as costas pelos ombros, ó. Unir pelos ombros. E aí, primeiro, você pode vir aqui e colocar aqui, olha, a sua manguinha, tá? Você vai franzir aqui o tanto que você quer que ela fique franzidinha. Coloca lado direito do tecido com lado direito do tecido e passa uma costura pregando a manguinha, igual eu fiz aqui do outro lado. Costurou a manguinha, você já vai vir aqui, vai vir com o seu revel, que também vai estar, olha... Só, vai estar tá unido só pelos ombros, tá vendo? Então, você vai pegar o seu revel e vai colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido. E aí, você vai passar aqui uma costura por toda a volta do seu degolo, tá? Passa uma costura por todo aqui pra embutir isso daqui. Vai ficar aberto por enquanto tudo aqui. Depois a gente vem e fecha. Então, só ir pra máquina, pregar a manguinha e fechar aqui o degolo. Bom, então, agora, a gente vai fazer a parte do acabamento aqui da cava e da lateral. De um lado aqui, olha, já tá fechadinho o vestido, tem que cortar as linhas, né, gente? Mas deixa eu mostrar aqui, então, pra vocês. Ó, eu já fechei um lado, né? Então, ele tá desta forma. E do outro lado, ele tá aberto ainda, que nós vamos dar o acabamento agora, tá? Ó, ele vai ficar assim, ó. Deixa eu vir mais pra cá. Aí, olha, ele tá dessa forma. Então, este lado já tá fechadinho. Agora, a gente vai fechar esse lado aqui. Para dar o acabamento na cava, é um pouquinho chato, mas não é difícil. Ó, tá aqui o meu vestido. A lateral tem que estar tá aberta, tá? Porque fica mais fácil para você embutir aqui a nossa cava. A manguinha já está pregada, né? E o forrinho aqui, ó, tá solto, tá vendo? Ó, então, o revel dele, né? Na verdade, é um revel. Ó, o revel tá solto. Vou jogar este revel pra dentro. Ó, ele teria que ficar assim, né? Costuradinho. Aí, aqui, olha, pontinha do revel com a pontinha do vestido, tá vendo? Ó. O que que você vai fazer? Você vai pegar, vai dobrar essa pontinha do vestido pra dentro e dobrar a pontinha do revel pra dentro. Por quê? Seria pra ficar assim a costura, certo? De acabamento. Você vai segurar aqui, ó, segurou e virou isso daqui, não solta. Aí, a gente vai vir aqui agora, olha, segurando as pontinhas, pode colocar um alfinete aqui. E agora a gente vai pra máquina, essa parte você vai puxando e costurando. Ó, a manga tá aqui, tá vendo? Então, a gente vai costurar bem aqui na beiradinha pra embutir isso daqui, ó. Então, você vai puxando, ó. Conforme a gente estiver lá na máquina, você vai puxando e vai costurando. Não vai dar pra fazer inteiro, tá? Então, você faz uma parte, separa e vira e faz do outro. Ó, aí eu vou vir aqui... Opa, puxei muito pra, pra fora. Deixa eu voltar pra dentro, ó. Ó. Vou costurar até aqui a costura do meu ombro, ó. Aqui, você vai colocar, pode colocar um outro alfinete. Tá vendo? Cuidado pra não costurar a sua manga. Vem aqui. Ó. Costura com costura. É mais fácil ali na hora que você tá na máquina, você ir puxando e costurando, Tá? Vou costurar até aqui, até a costurinha aqui, ó, costura com costura, tá vendo? Depois que eu costurar isso daqui, não tem como você costurar tudo de uma vez. Costurou essa parte, a gente vira e faz a outra parte ali, tá? Então, agora a gente vai pra máquina fazer esses passos aí que eu acabei de mostrar pra vocês. Agora, você vai fazer a mesma coisa aqui do outro lado, olha. Você vai pegar as pontinhas, tá vendo? Vai dobrar uma pontinha do revel pra dentro e a pontinha do vestido pra dentro. Mesma coisa. Segura, vira. E aí, agora, a gente fecha o outro lado aqui, olha. A gente vai... A gente chega até aqui, onde a gente já tinha fechado, ó. Então, você alfineta... Ó. E agora é só passar uma costura e terminar de fechar aqui, fazer o acabamento aqui da capa. Então, a gente vai fechar agora, vai passar uma costura aqui de fora a fora, fechando a lateral do vestido, tá? Depois dessa parte aqui do revel, onde a gente costurou, a gente joga pra baixo e a gente dá uns pontinhos na mão. Porque fica um acabamento melhor. Depois disso, a gente já vai colocar o zíper. Como eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando como colocar o zíper, pro vídeo não ficar mais enorme do que já tá, eu vou deixar o link passando aqui na tela e aqui embaixo no box de informação, é só você clicar que vai direcionar você aí pra, pro vídeo onde eu explico como colocar o zíper. Então, eu vou colocar o zíper, fechar ali a parte que vai ficar em aberto e fazer a barrinha dele. Aí, o vestido já vai estar finalizado. Eu vou mostrar eu fazendo essas partes, mas vai estar tá acelerado, tá? Então, essas partes eu já tenho vídeo, meninas. Por isso que eu não estou mostrando o detalhada, detalhadamente pra vocês, ok? Bom, pessoal, então tá aqui o resultado final do vestido, já terminei. No começo do vídeo vocês conseguem ver melhor como ele fica, né? Porque aqui ele fica meio desengonçado. Gente, eu coloquei com este cinto, olha, que é lado saia de saia e é do mesmo tecido, tá? Então, do vermelho, olha que legal, eles encapam, eles vendem o cinto, eles encapam. E, gente, com o mesmo tecido, ficou show. Deixa eu mostrar as costas do vestido, aqui onde eu coloquei o zíper. Ó, coloquei o zíper, tá vendo? Eu coloquei um zíper invisível, mas ele tá... Eu coloquei ele um pouco aparente, não tá tão invisível, né? Aí, eu fechei aqui, olha, o finalzinho que tinha ficado aberto. Então, eu fechei o finalzinho e ficou desta forma. Olha que graça que ficou super diferente, né? Ele ficou, então, aí a gente brincou com as cores. Ele ficou metade da frente vermelho com a metade das costas vermelho. E a outra lateral preto, preto, todo feito no crepe carolina. Este tecido é maravilhoso para fazer esse tipo de vestido, tubinho, ele fica certinho no corpo, tá? Eu usei esse aplique aqui também maravilhoso lá do saia de saia. E é esse o resultado. O molde está disponível no site do 36 ao 56. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail,